Queria reforçar esse pedido para que a Secretaria de Estado de Saúde do DF reavalie, abra o diálogo com esses servidores para que esse núcleo no SAMU relacionado à saúde mental não seja extinto no Distrito Federal. Esse núcleo tem uma importância, a gente sabe que em decorrência da pandemia, a gente tem um aumento de casos de emergência em saúde mental, então esse núcleo tem uma importância enorme para a cidade, que está em acesso em atendimentos na cidade, que tem elaborado sobre a questão da saúde mental. Você ter profissionais da saúde mental, especialmente da psicologia, do serviço social, num atendimento de urgência, podendo entender e acolher demandas de saúde mental e articular. Lá uma rede de proteção para que esse acolhimento seja feito da melhor forma, eu acho que isso tem um, é um diferencial enorme, isso tem um resultado muito grande. Eu queria fazer esse apelo para que a Secretaria de Saúde receba esses servidores e faça esse diálogo com os trabalhadores dessa área da saúde mental no SAMU.